É o seguinte, rapaziada, vamos pra rua porque é lá que as coisas acontecem. E só indo pra rua, hoje em dia, agora, a partir de 15, 16, 17, é que eu acho que a gente pode pressionar aqueles belhacos lá do Congresso, os belhacos do Congresso, a tentar impedir esse impeachment, esse golpe terrível, sem crime provado, sem nada. Vamos pra rua, rapaziada, é isso aí. <risos>